O orçamento do Ministério dos Transportes este ano para aplicar nas rodovias federais em manutenção e construção de rodovias é de 9,7 bilhões de reais. Então, tem 8,8 bilhões de reais arrecadados com multas né, que não são utilizados, não dão retorno nenhum ao cidadão.